Ah, não vai passar. Aí nós acordamos aqui, né? Léo ir pra aula e tem um belo carro estacionado na frente da nossa garagem. E por acaso tem um guincho aí. Adivinha o que, que nós vamos fazer? Bom dia para você que tentou sair de casa e encontrou um carro estacionado trancando a sua garagem. Ah, que <risos> Ela vai querer entrar Mas já faz uma hora que nós estamos aqui ele não tem o selo que autoriza o estacionamento É, pois é, é. E não veio dizer que foi nós a aqui, né? Tentando sair. A Lula também tentando sair. Uma hora que nós estamos aqui tentando resolver esse a minha cara. O Bela tá de pijama. Acabamos de levar. Acabamos não, né? Faz uma hora que nós estamos aqui. Uh, o Léo tinha que ter ido pra aula. A Bela tinha que ter ido pra faculdade nada, nós estamos tentando ligar para Eu liguei para a polícia, eles me disseram para ligar para as empresas de guincho. Eu liguei para os guincho, liguei para trocentos. A Bela também me ajudou, assim, ó, tudo que aparecia no Google nós ligava. A maioria não atendia, os que atendiam diziam: "Ah, a gente não faz esse serviço". Eu acho que é porque eles têm que levar para deixar para um deixar num estacionamento lá, né? Até, até o meu namorado ligou Sério? Ele acordou e começou a ligar com essa Meu Deus! Não. É, definitivamente não Aí, como ninguém, né Aceitou, nós ligamos de volta pra polícia A Bela ligou de novo, aí eles falaram Ah, o que, que eles falaram? Estão mandando alguém aí? Sim, falaram que alguém deve estar aqui Daqui a pouco Mas então. não sei quem, não sei se é a polícia Ou se é uma pessoa pra guinchar Ah, pois é De repente eles têm alguém, não sei Não sei e eu vou deixar aqui filmando pra ver quem chega. Eu espero que eles guinchem antes do dono do carro chegar. Eu espero. Vem fazer um café, vamos fazer o plantão lá embaixo, esperar a polícia ou o dono chegar. E aí, o que aconteceu? Is your car, it. Yeah. Mm -hmm. you car. Yeah. here. No, I'm this I are you not, uh, uh, with a, you know. Yeah, I you. I'm <laughs> so, right. no problem. If he guys want to go ahead and notify the office, let to know, anything. he came home, he couldn't find the apartment or anything, so, uh, completely, right? I agree with you. you know, it should have never happened. It should have never happened. Yeah. But unfortunately, like for most this. So they, the main office here, they have a contract with the towing company they work with, and their towing company can tow that before. Yeah, we, well, we tried to call. We like, can't, because it. it's private property. Yeah. We don't enforce traffic laws yeah. within a private property. Does that make sense? Uh-huh. But I'm glad we were able to like, Thank you. We're, <laughs> we're about, Bye. About, Bye. Eu também falei que era, um Eu que era um Viu só? que viu que deu na merda desse idiota pra achar que Eu gostei que o policial deixou uns quatro brigar com ele. Eu nem falei não, hein? tu não, eu não é, é. os três. Eu tava lindo, assim. <risos> <risos> <risos> mas o que deu pra <risos> passar tá É, é um inacreditável, cara. inacreditável. As foi... pessoas são estúpidas, a gente É, não, nós estamos indignados com a desculpa do cara. Ele disse que ele chegou <risos> e não, <risos> não <risos> tinha lugar. Não, mas o cara disse, Tem que entender o meu ponto de vista, vai tomar. Ah. Tinha outros espaços vazios e impróprios para estacionamento, proibidos para estacionamento, que ele poderia ter estacionado. Deixa eu mostrar aqui, se ele quisesse estacionar ilegalmente, ele poderia ter estacionado aqui, ó. Esse aqui sempre fica vazio porque não pode estacionar. Mas, claro, ele sabia que ele ia ser guinchado, né? Aí ele não quis estacionar aqui, preferiu estacionar na nossa garagem. O caso é que nós guardamos o nosso carro dentro da garagem. Os americanos não guardam dentro da garagem, eles guardam as tranqueiras dentro da garagem, né? Então ele olhou e achou, ah, não tem ninguém morando, vou estacionar ali, estacionou. Ele não falou isso, mas eu tenho certeza que foi isso. Ai, ai. Aí tudo... Tô... Não sei se tá gravando mesmo? Ah, acho que tá. Vocês acabaram de escutar o barulho mais lindo do mundo. A Lola está botejando. O brum-brum dele. E agora a gente está indo levar o Léo para escola. Isso. E aí, olha como é que os carros estacionam ali, é É, os carros estacionam assim, na curva, na curva. Porque não tem espaço Teoria Porque que a curva, curva assim. é o único lugar que não tá pintado de amarelo, eu acho Aí eles estacionam ali, porque senão Mas eles é são inchados Mas tá pintado de amarelo também Então contem aí o que, que o cara falou Sobe o vidro. Bem, ele falou que, ah, não tinha lugar para estacionar, ele estacionou lá em casa, ué o policial falou assim, que um, ele tá cheio, tem um monte de coisa pra resolver e que ele tava se sentindo incomodado assim, por ter que sair do trabalho dele pra resolver um, um negocinho desses, assim, uma coisa que nem deveria ter sim. acontecido no início, quer dizer, é. pra começar. O policial falou pra ele, ó, um perdeu a aula, outro perdeu a aula, o Edson falou, eu perdi o trabalho é, ele falou que perdeu o trabalho É, ele tinha uma reunião agora É, é tipo, pegar casa. a verdade e colocar uns pinguinhos Não, ele, aqui, ele né? acho que ele quis dizer que ele missed o trabalho dele Mas ele falou lost, ele parece... Ele falou lost, parece, lost, é, um então, lost parece job, parece que ele parece foi que ele, demitido, é, Parece é. que ele foi demitido Isso uh, Mas ele ia ter... Não, é ele aí Ó, oh, uma... o cara tá ali, ó, esse aí andando Ih, com um cachorro Carol! É. ele encarou, ele conheceu o carro Sim o cara ali, não acredito. Esse cara, ele tava com um. Um, o, um daqueles? Um pastor alemão, é? Né? Sim, tá. Foi o pastor alemão dele que uma vez fugiu e quis atacar a Lola. Ai, não acredito. Sim. Sim. Se lembra? Aham. Uhum. Foi esse aí. Foi esse cara aí. O que aconteceu? Um, ele tem um pastor alemão. Ele fugiu de casa, o pastor alemão. E ele quis atacar a Lola. Eu tive que pegar o lá no colo e o, o, o cachorro ficou pulando em mim E olha que eu não surei 100% meu a de cachorro Bom, e aí que o policial foi bem legal, né? E aí, o Léo falou, por que eu perdi aula, que eu tinha uma prova O Léo nunca fala Isso. assim em inglês, ele, ele tem vergonha e ele desabafou ali. Tá, outro aluno estaria feliz por perder aula, mas tu não tava Não, aqui eu odeio a escola, mas... Eu não posso simplesmente voltar quando eu quiser, e ainda mais por um motivo besta desses, né? Exatamente. Sim. E é responsável muito bem, Leonardo, muito bem. E aí o policial deixou nós falar tudo. Quando o Léo começou a falar, eu, eu falei, porque o, o cara começou... Ai, ah, vocês têm que entender meu lado. Eu, sim, porque pra ti foi muito mais fácil colocar a garagem de alguém do que procurar outro lugar pra estacionar. E aí, o Edson começou a falar também e o policial só, assim, sereno, deixando nós cacetear o cara. Claro que foi assim, foi desrespeitoso. Nossa, eu queria né? ter sido. Eu fui, nossa, eu me controlei. Eu acho que tu iria perder feio, Leonardo. Não sei, mas né? você que eu É, o cara é enorme. Então, <risos> tá, Isabela, então conta onde é que tu vai hoje. Eu vou assistir um jogo de basquete é... o time de Orlando contra o time. De algum outro lugar <risos> Ganhei da faculdade um ticket Numa loteria de ticket E eu vou então com a minha faculdade Hoje assistir esse jogo Tá, depois tu grava Sim. E daí eu coloco aqui no fim do vídeo é. Pro povo ver Eu acho que é o time de... Da Califórnia até tá? Deixa eu ver porque eu não sei direito de quem é o jogo Deixa eu ver tá. hum. Essa música Que música é essa? É quando tá com o período! Ah, é verdade! É. Oh, não, não. Tem o... agora me lembrei, a culpa não é minha! Tem o treco de peça deles! Tudo bem, tchau. tchau! Tudo bem, Bobby? Ah é, é, o Warriors contra Orlando Magic Warriors Warriors, Warriors. É, é super bom! A Dony, a minha amiga, queria ver só pra ver o Um jogador lá... Que é famoso, mas ele se machucou, então ele não vai. Ah, já ah, foi o Leonardo. Bonita é que ele ia se atrasar de novo se tu não tivesse Sim. ouvindo a musiquinha da troca do período, né? Sim. E Ele tem seis minutos agora. <risos> pra a chegar na música... sala dele? Sim, a música indica que a gente tem seis minutos pra trocar os períodos. Às vezes seis minutos não é suficiente, porque se tu precisa ir no banheiro e tem uma fila, tu demora três minutos no banheiro, quatro? Daí, para ir para uma ponta da outra, pra para outra na, no colégio, às vezes não é suficiente esse tempo. É, é que aqui é como as faculdades no Brasil, né? Uh, os professores ficam na sala e os alunos que trocam, não é? Que ele fica sempre numa sala. Então, às vezes, tem aula num lado da escola, outro no outro, tem que sair correndo. Agora a gente está assistindo o aquecimento. Acabou perdendo dois períodos. Eu não fui na aula. A Bela perdeu a aula também. E o Edson acabou conseguindo ir para a reunião dele. É, não é só no Brasil que acontece, tá? Que canseira. Já foi isso. Até mais. Tchau, tchau. Uh, I'm sorry, about uh, don't need to disturbances or anything like that, but I have no way yes, to park it. I'm going outside here from the And you choose to park in our garage. That's awesome. I, I completely understand, but you have to understand where I'm coming from also. This is where the only parking spot I saw, so. Yeah, it we'll was easy for, for you. Yeah. See, wow, so this is our house. It doesn't make sense. I lost my skill, I lost my test. Fazer algo, com ele